Capítulo 1. Considerações preliminares. Em que consiste o pensar bem? Que é a verdade? Pensar bem consiste ou em conhecer a verdade, ou em dirigir o entendimento pelo caminho que a ela conduz. A verdade é a realidade das coisas. Conhecer as coisas tais como são em si a possuir a verdade, de modo diferente, é o erro. Sabemos que há Deus, e este conhecimento é uma verdade, porque realmente Deus existe. Sabemos que a variedade das estações depende do sol, e este conhecimento é uma verdade, porque realmente assim é sabemos que a obediência às leis, a boa-fé nos contratos, a fidelidade aos amigos, são virtudes, saber isto é conhecer outras tantas verdades, da mesma sorte fora cair em erro julgar boas e dignas de louvor a perfídia, a ingratidão, à injustiça. Para pensar bem, busque-se conhecer a verdade, isto é, a realidade das coisas. De que serve discorrer com subtileza, ou aparentar profundeza, sem o pensamento conforme a realidade? Um lavrador, um modesto artista que conheçam bem os objetos de sua profissão, pensam e falam melhor sobre estes objetos do que um filósofo que, revestindo sua ignorância de aleados conceitos e palavras altissonantes, pretende ensinar o que ignora. Diferentes modos de conhecer a verdade Às vezes só imperfeitamente conhecemos a verdade. A realidade apresenta-se-nos então, não tal como efetivamente é, mas incompleta, aumentada ou mudada. Assim, se a certa distância desfila uma coluna de homens, de sorte que vemos brilharem as armas, mas sem distinguir os trajes, o que podemos concluir é haver gente armada, mas será um ajuntamento popular, ou um corpo de tropas. A que parte do exército pertence? Não o podemos saber. A verdade não se nos apresenta toda, só temos um conhecimento imperfeito, falta nos ver distintamente o uniforme. Se, iludidos pela distância ou qualquer outra causa, supomos gratuitamente que tais homens estão fardados de modo que realmente não estão, ainda neste caso a imperfeição de conhecimento, ajuntamos alguma coisa que na realidade não existe. Enfim, se tomamos uma coisa por outra, como, por exemplo, um vestido amarelo por branco, alteramos ainda a verdade. Mudamos um objeto em um outro. O entendimento que possui uma verdade em toda a sua extensão é como estes bons espelhos que representam os objetos exatamente como são. Na posse do erro, o entendimento pode ser comparado com os caleidoscópios que enganam a isto oferecendo-lhe imagens sem realidade. Finalmente, nos casos em que só possui parte da verdade, é como os espelhos mal estanhados ou dispostos de certa maneira, os quais apresentam os objetos reais, mas de modo que eles não são porque eles alteram as proporções e a figura. Diversidade dos Espíritos O bom pensador procura ver nos objetos tudo o que contém, e nada mais. Homens a que têm o talento de ver muito em tudo, porém, cabe-lhes a desgraça de verem o que aí não há e não verem o que realmente há. O sucesso mais indiferente, uma circunstância qualquer lhes fornece matéria abundante para discorrer profusamente, para, como se costuma dizer, levantar castelos no ar grandes fazedores de projetos, belos paladores. Outros padecem do defeito contrário, veem bem, mas pouco. Penetram as coisas de um só lado, e se este lhes desaparece não veem mais nada. Estes são propensos a sentenciosos e obstinados. Como caipiras que jamais saíram de sua roça, para eles o mundo termina no horizonte. Um entendimento lúcido, Capaz e exato abarque em seu estudo objeto plenamente, encaro sob todas as faces, em todas as suas relações. A conversação e os escritos dos homens assim dotados distinguem-se por sua clareza, precisão, exatidão. Cada palavra sua põe em relevo uma ideia e esta ideia corresponde à realidade das coisas, elucidam-nos e persuadem, deixam-nos plenamente satisfeitos. Dizemos com assentimento sem reserva, sim, é verdade, tem razão. Nenhum esforço é mister para os seguir em seus raciocínios. Caminhamos por caminho plano, no qual o que nos conduz nos faz notar a propósito as maravilhas que se encontram na passagem. Se a matéria é abstrata é difícil, e o caminho é escuro e se same nas entranhas da terra, não importa. O nosso guia é mais prático, sabe como se diminui a fadiga e economiza o tempo, tem nas mãos um achote de vivíssima claridade. A perfeição das profissões depende da perfeição com que se conhecem os objetos delas. O conhecimento perfeito das coisas na ordem científica forma os verdadeiros sábios, na ordem prática e para a direção da ida, faz os prudentes, na administração dos negócios públicos, forma os grandes estadistas. Enfim, em todas as profissões, o mais hábil é o que conhece melhor as matérias de que trata e de que se serve. Este conhecimento, porém, Há de ser prático e abranger também os pormenores da execução que, por assim dizer, são pequenas verdades, de que se não pode prescindir para o conhecimento completo das coisas. Estas verdades são numerosas, até nas profissões mais simples. Um exemplo, qual será o melhor agricultor? O que melhor conhecer as qualidades dos terrenos, das sementes e das plantas, os melhores métodos e os melhores instrumentos de lavoura, o que a terra fizer produzir melhores frutos, com menos despesas, em menos tempo e com mais quantidade, finalmente que possuir mais verdades relatas à prática da agricultura. O mesmo acontece com o carpinteiro, com o comerciante, o mais hábil deles será o que possuir maior número de verdades concernentes à sua arte, o que mais a fundo conhecer a realidade das coisas que ocupam. A todos interessa pensar bem. A arte de bem pensar interessa não somente aos filósofos, senão a todos os homens, por mais simples que sejam. O entendimento é um dom precioso outorgado pelo Criador, é a luz que nos deve guiar, é, portanto, para o homem o dever por excelência, se se apaga, ficamos às escuras, caminhamos às apalpadelas. Não devemos ter o entendimento em inação, sob pena de se embotar e tornar estúpido, porém, alimentando-a, avivando-a, convém que a sua chama nada se altere na bondade. Deve esclarecer sem deslumbrar, mostrar o caminho sem extravios. Como se deve ensinar a arte de pensar bem? A arte de pensar bem não se aprende tanto com regras como com exemplos. Aos que professam esta arte multiplicando os preceitos e observações analíticas, perguntamos o que pensariam de uma ama que, para ensinar os meninos a falar ou nadar, empregasse semelhante método. Mas não se infira que condeno todas as regras. O que sustentamos é que se deve usar delas com sobriedade, sem pretensão filosófica e sobretudo que hão de ser simples e práticas. Ao lado da regra, o exemplo. Um menino pronuncia defeituosamente certas palavras, que fazem os pais ou mestres para o corrigir. Pronunciam-nas como deem ser pronunciadas, e lhes mandam repetir em seguida. Escuta bem como digo ai, agora tu não ponhas os lábios desse modo, não faças tanto esforço com a língua, e outras coisas assim. Eis o exemplo ao lado do preceito, a regra e logo a maneira de a pôr em prática.